Olá, muito boa tarde, bem-vindos, o meu nome é Inês Duarte iremos apresentar mais um workshop da casa, dos dias do profissional. Este workshop será o último de hoje iremos falar e abordar o tema de microcimento. O que é o microcimento, as vantagens do microcimento, como se aplica às técnicas e para isso trouxemos o Paulo e o Filipe que vêm da empresa da Cecil para nos explicar e abordar um pouco este tema. Antes de mais, não se esqueça, irá nos acompanhar via... Online, Instagram e Facebook. Posteriormente, irá estar no site e no YouTube. E qualquer questão, pode sempre aplicá-la no chat do nosso Instagram ou Facebook. Olá, Paulo. Bem-vindo. Obrigada Olá. por estar aqui presente connosco. Obrigado, obrigado. Vamos, Paulo, vamos é falar, falar então de microcimento, então, certo? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Uh, bom, microcimento. O uh, microcimento é um sistema de revestimento moderno. Uhum. Um, que permite ter superfícies contínuas, uhum. sem juntas, uhum. e podemos aplicá-lo em paredes, ou seja, na vertical, ou em pavimentos, na horizontal. Dito isto, assim de uma forma simples, estamos a falar de um sistema que uh, permite uh, várias, vários tipos de utilização uhum. em obras novas, em uh, reabilitação, porque podemos aplicá-lo sobre diferentes tipos de superfícies, ou seja, diferentes tipos de suportes. Ok. Um, o que faz também do microcimento uma solução extremamente versátil. Uhum. Um, ele é composto por uh, diferentes materiais. Nós vamos poder vê-los agora durante, durante a sessão. Eu explicarei um a um uh, cada um dos produtos que a compõem e os uhum. passos da aplicação que serão demonstrados depois com, com, com o Flip. Uhum. Uhum, e, e, e se calhar o ideal é começar mesmo pela... Pelo pela... o que é o microcimento, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Okay. Uh, se calhar, uh, chamávamos o Filipe para o Filipe? iniciarmos a nossa claro sim. demonstração Filipe, e Filipe, por favor. <risos> Faça favor. Bem-vindo, Filipe. Bom tarde. Boa tarde. Bom, bom tarde. Obrigada ah, por estar aqui presente também connosco. É, vamos, vamos iniciar então a, a, a aplicação, aplicação do, do microcimento. Do, do sistema. Ora bem. Uh, nós vamos utilizar uma superfície de madeira, é o mais versátil neste caso, uhum. mas, como disse há pouco, o microcimento pode-se aplicar sobre qualquer tipo de superfície. Quase todos os tipos de superfícies que temos uh, disponíveis na nossa construção. Correto. Em obra nova, por exemplo, temos uh, betonilhas de regularização nos pavimentos e temos rebocos nas paredes, normalmente rebocos cimentícios. Podemos também ter paredes em gesso cartonado. Isto estamos a falar no caso de obras novas. Sobre essas superfícies, sem qualquer tipo de problema, podemos aplicar o um microdocemento. Okay. Em reabilitação, uma coisa muito interessante, quando queremos renovar alguns espaços, uma casa de banho mais antiga, uma cozinha que tem azulejos e queremos transformar, transformar aquele aspecto com, com, com um aspecto novo, ou seja, criar ali uma, uma elegância diferente no espaço, podemos aplicar o um microdocemento também sobre, sobre os cerâmicos. Ok em parede e em pavimento, mais uma vez. O que esta, esta questão é uma questão importante do ponto de vista de design, porque dá a continuidade da leitura das soluções uh, na, na horizontal e na vertical. É sempre, é sempre algo bastante interessante uh, uh, do ponto de vista estético. Estético, sim. Uh, para, para a aplicação, uh, nós vamos sempre começar com a, a utilização de um primário. Ok. Sobre qualquer superfície, nós recomendamos um primário. Esse primário vai ser responsável por regularizar a absorção do suporte. Não tanto por uma questão de promover aderência, uhum. ele também ajuda a promover a aderência, mas tanto as argamassas que vamos aplicar a seguir, elas próprias têm uma grande capacidade de, de, de aderir aos suportes. Uh, mas a utilização principal do primário é a questão da regularização da absorção. Ok. Ajuda a absorver? Exatamente. Okay. Ou seja, ajuda okay. a que a absorção seja uniforme. Ok. É essa a grande vantagem. Esse produto chama-se MicroArte AD21. Certo. É o produto que aqui temos em primeiro lugar. Uh, e eu pedia ao Felipe para começarmos a aplicação, então, do AD21, que não tem uh, uma, uma, uma especialidade muito grande, uma particular, particularidade muito grande na aplicação. É apenas uma utilização simples com rolo. Portanto, em todos os casos é necessário aplicar o primário? É. É recomendável. Okay. É, recomendável. é recomendável. Ok. Ok. Um, a aplicação é simples, como vemos, não é preciso diluições, não é preciso outro tipo de misturas. E com rolo, recomendamos sempre um rolo de pelo curto. Aqui estamos a usar um rolo de pequenas dimensões devido à dimensão desta base que temos, não é? mas pode naturalmente, em áreas maiores, em pavimentos e em paredes, utilizar-se um rolo de maior dimensão. Portanto, nada okay. que seja Correios. muito extraordinário, não é? em termos de técnica. Não abusar de, muito, de não técnica. é? Sim, uma aplicação uniforme. Uh, isto que o Filipe está a fazer, tentar cruzar uh, a aplicação, é sempre bom para garantir uma, uma melhor distribuição do produto uhum. na, na, na superfície. E, portanto, e, para primário, temos o AD... A ah, D21, não é? Exatamente. E é o único. É. O único okay. material que uh, precisamos de utilizar nesta fase. E nós agora vamos uh, fazer uma espécie de uma aula de culinária. Ok. <risos> <risos> Ou seja, temos aqui uh, uma superfície em que o em AD21 já está uh, seco. seco. Portanto, e esta secagem, com uma hora, duas horas, se será nem tanto. É evidente que os tempos de secagem podem variar em função da temperatura, em função da umidade, mas, grosso modo, uma duas horas ele está okay. apto para, okay. ser, para ser utilizado. Portanto, agora, sobre esta superfície, que até está um pouco colante, se, se quiser experimentar... Está assim, é? é normal, não é? É normal, é exatamente isso que se pretende. Sobre ela é que vamos fazer a aplicação da primeira argamassa. Ok. Bom, é importante dizer-se que uh, o microcimento é composto por duas argamassas. A primeira argamassa, que se chama MicroArt MC01, serve para regularizar a superfície okay. e criar uma camada que vai determinar a espessura com que o microcimento vai ficar. Isto porque aquilo que vamos aplicar à posteriori, as camadas seguintes, pouco vão acrescentar em termos de espessura do, do sistema. Portanto, vamos usar agora a argamassa MicroArt MC01, que é uma argamassa bicomponente, e vou Passo já a mostrar-vos a embalagem. A embalagem aqui que aqui está é então um balde de 3 kg uh, e nós temos este produto disponível em 12 kg também. 3 kg é uma quantidade reduzida, serve para fazer pequenas aplicações, terminar trabalhos quando, quando, quando é necessário fazer um pouco mais, mais um metro quadrado. Não é? Neste caso vamos usar aqui uh, então um balde de 3 kg. E reparem que Uh, eu disse uma argamassa bicomponente, portanto temos de dois componentes dentro deste balde. Uma parte okay. líquida e uma parte em pó, ok? Correto. São precisamente as quantidades necessárias para a mistura. Okay. Devemos misturar sempre a totalidade dos constituintes. E é também essa uma das razões por que disponibilizamos esta quantidade de 3 kg, para não nunca haver a necessidade de qualquer aplicador Andar a dosear uma parte do líquido, uma parte okay, do pó. Okay, não, certo. mistura sempre a totalidade e assim não há uh, problema nenhum com, com as dosagens. Temos aqui uma questão Sim? Uh, relativamente aqui ao primário, que é, pode ser aplicado de pistola? Uh, até pode, mas normalmente as aplicações de, de, de microcimento não são em grande extensão uh, que seja necessário recorrer a esse tipo de, equi de equipamentos. Uh, se for caso disso, for uma situação em que temos uma grande área, sempre contínua, não vemos nenhum problema em utilizar o primário com, com pistola. Com pistola. Sim. Ok, Sim. certo. Bom, então agora uh, vamos passar à amassadura deste produto. Filipe irá uh, utilizar o próprio, o próprio balde, a embalagem, não é? Vamos agitar Já. bem o componente líquido, é sempre importante. É como os iogurtes, não é? É, é, é mesmo. <risos> uh, até porque... Uh, é, no, é no, no, no líquido, é na parte líquida do produto que vêm um, os pigmentos quando é, quando é esse o caso. Okay. No caso que, que estamos a falar, aqui deste, deste produto de base, o MC01, nós vamos utilizar uh, uma versão do produto que se chama mesmo assim, MC01 Base. Okay. Base para qualquer acabamento uh, das cores que, vem, que, vem, que vão ser aplicadas a seguir. Um, o, o microcimento, e convém esclarecer tico muito muito claro para toda a gente há, há, há dois tipos de textura de acabamento ok que são a mais característica é a textura lisa e essa é dada pelo produto que vamos aplicar a seguir depois explicarei mais à frente okay. uh, como é que ele como é que ele se trata no entanto convém dizer nesta fase se quisermos ter uma textura um, a qual nós chamamos rústica um pouco mais rugosa é possível obtê-la com este produto, com esta argamassa ah, okay. Boa. e já não precisamos de usar o MC02, que okay. é a, a, a, a argamassa seguinte. Okay, que deixa a textura mais lisa, não é? Esse deixa a textura mais lisa, okay. este deixa a textura mais uh, rugosa, mais rugosa. Sim. e pode ser interessante em algumas utilizações, nomeadamente em pavimentos, quando queremos ter certo. uma superfície mais uh, antiderrapante, okay. tá, é? um pouco mais segura okay? Okay. E, e nessa altura força flip. E nessa altura, nessa altura, se quisermos uma determinada cor, um, este produto é, é servido também na cor uh, pretendida. Pretendida, ok. Portanto, agora o Filipe está aqui a fazer a mistura, não é? Sim. A mistura deve ser feita com burquim, a rotação lenta. Vou tentar obter uma pasta homogénea, sem grumos. Sem grumos, ok. Ok, Filipe, só para mostrar aqui aos nossos clientes. Portanto, fica assim uma textura não muito... É cremosa. Textura cremosa, sim. Podemos ver com a, com a espátula, dá para perceber. Aliás, agora até mesmo ao espalhar, percebe-se o tipo de consistência que, com que arga a argamassa fica. Ok? Ok. Bom, como eu dizia, Uh, no caso desta demonstração, como vamos fazer a aplicação completa, não é? com, com a segunda fase também, uhum. com o MC-02, que será uh, o produto que permite a textura lisa, vamos utilizar então esta camada de base MC-01 branco, base. Ok. Então, esta aplicação é feita como? Utilizando uma talocha denteada. O que é uma talocha denteada? <risos> Exato. Eu já esperava por essa pergunta. A talocha denteada é... Um, este equipamento, que é que está, esta ferramenta, é conhecida por ser a talocha que normalmente os ladrilhadores utilizam para espalhar o cimento de cola que depois, okay. para depois aplicar os cerâmicos, não é? Ok. Acontece que, neste caso, utilizamos uma talocha dentiada de 3 milímetros, é um dente mais fino. Porquê? Que não se usa no caso dos, dos ladrilhadores. Porquê? Porque é com esta espessura que pretendemos que fique a, a, a camada de Ok, okay. 3mm. Ele deve ficar entre 3 a 5 milímetros. Claro que uh, a técnica do aplicador também vai determinar a espessura como que fica. Felipe, pronto, exatamente, vai exatamente. ficar 3 milímetros certo. Mas o mais importante, Mas, e é sim. por isso que é necessário ter uma, uma talocha denteada, é garantir que temos uma espessura constante de argamassa. Ok. Ok. é esse o grande objetivo da, da utilização da talocha denteada. E depois também, para a questão da incorporação da rede, já lá vamos, Felipe. Portanto, temos aqui mais uma questão. Força! Qual o rendimento de cobertura da embalagem de 3kg? <risos> Ora bem, um, exatamente quanto, para quanto dá esta embalagem, então, temos que fazer a conta. O consumo teórico deste produto é na casa dos e kg mais ou menos, uhum. por metro quadrado, por milímetro de espessura. Certo. Portanto, uh, se quisermos fazer os 3 os 3 milímetros de espessura ou até um bocadinho mais, porque no caso dos pavimentos aconselha-se que a espessura seja um bocadinho superior, para dar outra robustez, é natural que, que este balde mande exatamente para, para um, metro quadrado. um metro quadrado, mas, okay. mas uh, as contas devem ser feitas a partir do consumo teórico e está disponível na, na documentação técnica esse consumo. Okay. Se fizermos as contas uh, para, para um determinado orçamento, Utilizando os valores que nós indicamos nas fichas técnicas, não vamos falhar muito... Uh, ok, não existe uh, uma grande em, margem. Em relação à realidade. Okay, é. ok, certo. Tínhamos tirado dúvida. Sim. Uh, bem. Agora, próximo passo. Temos uh, esta camada aplicada, ou seja, apenas uma passagem da argamassa com a talocha denteada, certo. que garantiu esta espessura uniforme de, uh, uh, de MC01. MC01. Porque, para que é que nos vai servir esta base? Vai servir também para incorporar a rede de fibra de vidro. Ora, a camada do MicroArt MC01 deve ser aplicada com a incorporação de uma rede de fibra de vidro hum. que vai reforçar mecanicamente esta camada de base e regularização. Okay. Essa rede, nós temos lá aqui, portanto, é fornecido em rolos de 50 metros, é uma rede de fibra de vidro de de 90 gramas uh, por metro quadrado, portanto é o peso dela, tem uma quadrícula de cerca de, um, cerca de 4 milímetros, mais ou menos, 4 por 4 milímetros, e portanto é o tipo de rede uh, recomendada para utilizar nestes sistemas, nos sistemas de microcimento, assim como também em sistemas de impermeabilizações, quando se usa impermeabilizações cimentícias, também pode ser usado esse tipo de rede. Portanto, é relativamente familiar nas obras okay. a utilização de redes desta natureza. Okay. Claro que para esta dimensão deste painel, nós já temos uma rede cortada, mais pequena, mais pequena e portanto já está aqui, e peço ao Filipe então, para avançar com, este, com esta incorporação. agora note, uma parte importante aqui do processo de aplicação uhum. é o embebimento da rede. A rede deve ser encostada à argamassa Correto. e não pressionada. Ok. O objetivo é que esta rede fique no meio da camada. Mas o, que é que, assim... o que é que poderá acontecer se for encostada? Pois, era isso que eu ia explicar. Portanto, ou seja, o objetivo desta rede é reforçar a camada e ela só reforça a camada uhum. se estiver no meio da espessura. Ok, oh, ok. Se eu uh, pressionar esta rede, eu vou esmagar a argamassa, vou encostar a rede ao suporte, neste caso, e ela não vai estar no meio, portanto não vai conferir, não vai não vai, uh, uh, uh, uh, não vai ter o seu desempenho otimizado. Okay. ok, ok. Portanto, se eu deixar apenas a rede encostada nesta nesta camada que ainda está fresca eu posso deixar endurecer, não é? e uh, quando vier aplicar a próxima camada, que é o que vamos ver já a seguir, okay. uh, nós vamos conseguir pressionar aí sim, porque ela já está endurecida, preencher todas as, as, uh, as uh, porosidades, as imperfeições, os, os, os, os orifícios que existem aqui, uhum. e dessa forma garantimos que a rede fica exatamente no meio. Perfeito. Portanto, é exatamente o passo que vamos ver a seguir, está bem? Perfeito. Tenho aqui mais uma questão. Sim, força. Depois de feita a mistura, dá para voltar a usar mais tarde? Uhum. Seca, não é? Uh, pois. Ora bem, estes, estes produtos têm uh, um pot-life uh, chamando assim, é um, um, uh, um tempo de vida, um uh, tempo de vida relativamente curto. Uhum. Depois de amassarmos, uh, diria que na casa de uma hora no será máximo. o aceitável. Lá está. Mais uma vez também depende das condições atmosféricas, uh, assim, de umidade sim. e temperatura. De, e temperatura e umidade têm sempre influência nestas coisas, das secagens, das presas, das Ainda é? assim também não deve ficar de igual forma como no início, não. sempre que passa algum tempo ela vai sempre crescendo claro. vai sempre criando aquela... Claro, claro, exatamente. E lá está mais uma vez, chama a atenção para a, quest para a questão das embalagens, do, do tamanho das embalagens. Nós temos as, as embalagens pequenas justamente por causa desse, dessa questão. Ok. Doze uh, quilos, amassamos um balde de 12 quilos, temos uma extensão grande para para fazer aplicação e se temos mão de obra disponível para avançar com okay. com essa aplicação uma questão um, por exemplo temos essa embalagem não é e vamos utilizar só metade Sim. a outra metade queremos guardar existe algum meio em que uh, algum meio mais mais apropriado para guardar a embalagem em termos de temperatura como como Sim. o Paulo disse Sim. Uh, ou seja, quando diz meio, é fez tal, o tal usou não só, não é? Usou só, exato, usou, usou é. metade da, da embalagem? Bom, eu, eu tenho que começar por lhe dizer que não recomendo que Não <risos> que recomendo que faça que isso. É? Quem recomenda que utilize a embalagem é que tudo, vez. exatamente. Okay. Porque, vamos lá ver, uh, e é essa a resposta que eu tenho que, que dar okay, essa okay, essa okay, questão. Okay. Porque se de facto nós temos um balde de 12 quilos, não é? Só queríamos usar 6 quilos, não é? Metade. Então não, não vamos usar um balde de 12 kg, okay. vamos usar dois baldes de 3 kg. Okay. E assim amassamos tudo. Ok. okay? É esse Correcto. o objetivo de termos as embalagens Correcto. pequenas, garantir que as pessoas não tenham qualquer dúvida. O sistema nunca, nunca, nunca requer que andemos a pensar nas dosagens, nas misturas que devemos fazer, pus mais deste, pus menos daquele. Não. Misture sempre tudo que está na embalagem. Okay. E assim tenho problema resolvido. Ok. Justíssimo. Sim, já temos então, uh, lá está, prosseguindo com a nossa aula de culinária, não é? Já temos então a camada endurecida, já temos a rede embebida, apenas encostada na argamassa, e agora podemos avançar então com a camada seguinte. O mesmo produto, ele já está aqui, e vamos uh, fazer essa aplicação. Agora, já não com a talocha denteada, mas né? já com uma talocha lisa. Já tem outra textura. Até é terapêutico. <risos> para Oi, o Inês, Felipe, isto é até terapêutico. Talvez seja importante e se chama a atenção para as ferramentas. Para as ferramentas sim, exatamente. Um, esta este... talocha, esta talocha que o Felipe utilizou e agora vou, vou mostrar-vos aqui é uma talocha lisa, portanto já não tem os tais dentes. É redondada, não é? Tem os cantos arredondados. Uh, o facto dela ter os cantos arredondados é muito vantajoso para para esta aplicação que o Felipe acabou de fazer. Nas que por uma questão das arestas. Repare, se eu tivesse uma talocha como a outra, esta denteada, imagino. Ah, okay, Esta denteada, não é? Se eu não tivesse a denteada e tivesse estes ângulos retos, ao fazer este movimento, há muito mais probabilidade de ficarem riscos devido a estes cantos. Hum. Que depois têm influência naturalmente no aspecto com que fica o trabalho, não é? Uhum. O acabamento. Se ele for, se a ferramenta for assim, com estes cantos arredondados, é muito mais fácil evitar que fiquem esses riscos. E viu a facilidade quando o Filipe fez estes movimentos sim. e rapidamente a superfície ficou quase homogénea, não é? Sim, sim, sim, sim, está perfeito. Pronto. Agora vamos deixar secar e uh, seguir com, com a aplicação após uma secagem que deve ser na casa das 6 horas, sensivelmente. 6 okay. horas de secagem? Sim, no, é o que recomendamos no mínimo. Okay. Pode ser mais. Obviamente que uh, isto depois tem, tem os timings que tem que ser ajustados com, com o próprio calendário da obra, com as próprias okay. fases em que a obra vai evoluindo, não é? Uh, não é muito relevante se deixarmos mais tempo, se precisarmos mais tempo, uma questão de calendarização dos trabalhos em obra é necessário aguardar mais mais umas horas ou mais um dia para para se avançar com a próxima fase. Esta fase pode esperar. Okay. É, nós podemos aplicar e deixar secar este material mais um dia ou não tem problema nenhum. Okay? Okay. É preciso ter a consistência correta para depois uh, uh, receber receber a camada seguinte. Okay. Certo. E, e o que é importante agora, para prepararmos esta superfície para a próxima fase, a tal fase em que vamos aplicar a segunda argamassa, o MC02, é, é a lixagem deste, desta superfície. Nós temos que garantir que, apesar de usarmos a tal talocha com os cantos arredondados, temos que garantir que não há vincos nesta superfície. E que não há, eventualmente, zonas de maior relevo ok, okay? E como então, é que isso se faz então vamos esforçar isto com uma lixa okay. lixas de ferro okay? um, lixas de ferro com, com um grão de 120 mais ou menos será o, o, o aconselhado para esta para esta situação okay. não é preciso fazer uma, um grande esforço de lixagem é uma passagem superficial sem, sem grande sem grande esforço uhum. podem eventualmente usar-se aquelas máquinas de lixar se tivermos uma superfície muito grande... Era isso que eu ia questionar, se tivéssemos é. uma superfície grande, como é que... É, as, as máquinas as lixadoras que, okay. normalmente os, os aplicadores até de, de gesso bom. cartonado, por exemplo, não é? Podem, pode, costumam utilizar, pode-se usar esse tipo de, de máquinas sobre, sobre esta superfície. Está bem? Portanto, o, o Filipe agora se calhar ilustrava essa parte só para mostrarmos aqui uma passagem... Então, temos aqui mais uma questão. Bom. Todo esse procedimento pode ser aplicado no exterior? Essa também é uma questão muito frequente. Nós temos falado aqui nas utilizações possíveis de microcimento em pavimentos e em paredes, sempre com a ideia do interior, não é? Sim. Das certo. áreas mais decorativas. Sim, é possível aplicar no exterior. No entanto. Uh, não é recomendável, por exemplo, fazer um revestimento de uma fachada com microcimento. Hum. Okay. Okay. Pode ser utilizado numa zona pontual, uh, numa, numa área mais protegida. Uh, não que o microcimento tenha problemas com a exposição atmosférica, não é essa a questão. Uh, as argamassas, então, uh, são produtos que teriam certamente todo o desempenho, uh, o bom desempenho nessa, nessa circunstância. Nessa aplicação. A questão é que depois vamos ter camadas a posteriori, que são vernizes, de falar deles daqui a pouco, que certamente com a exposição às UVs, com os ciclos de aquecimento e arrefecimento, se calhar não são os melhores produtos para estar à vista. Okay. Ainda, assim, ainda assim, podemos utilizá-lo no exterior, mesmo em pequenos pavimentos, já o fizemos, em paredes, em varandas, portanto, sem, sem qualquer problema. O que eu diria é que uh, um terraço, por exemplo, a superfície de um terraço extenso... Em que terá é muito, estás é ao não é? Exatamente. Okay. Uma fachada de um edifício. Nem, nem era conveniente aplicar numa fachada de um edifício uma solução que é tão impermeável. Não é? Vamos ver, estamos a falar de argamassas que são muito pouco porosas que depois são seladas e vamos ver a seguir com os, com os produtos da gama líquida uhum. e numa fachada é necessário que o revestimento permita também alguma respiração das paredes, né, algumas trocas de vapor de água, não é propriamente o melhor tipo de soluções para, para isso sim, Bem, sem dúvida. Okay. Okay? Portanto, a vocação deste tipo de sistema é o interior. ok, okay. Certo. <risos> Bom, já temos a superfície preparada para receber a próxima fase, o MC-02. Convém fazer aqui um apontamento de que, se quiséssemos ter a tal textura mais rugosa, rugosa agora aplicávamos mais uma camada do mesmo produto, okay, do MC-01. Certo, certo. E era possível obter efeitos estéticos, os tais queimados que são característicos do, do microcimento, já vamos ver isso também no MC-02, era possível obtê los com esta argamassa, com o MC-01. E com a cor que pretendêssemos. Ainda não falamos muito das cores, mas já vamos desenvolver. Próximo passo então, MicroArt MC-02. Aqui está. Mais uma argamassa. Bicomponente. E agora um produto um, bastante mais fino. Vamos perceber até pela textura dele, depois do Filipe fazer a amassadura. A mesma coisa, componente uh, em pó, componente é líquido. líquido. E vamos usar a mesma embalagem, o balde, para fazer a mistura. Filipe. É muito importante esta questão do agitar, especialmente agora que vamos fazer a fase... Uh, de argamassa colorida, não é? aquela que vai dar o aspecto uh, final de, de, de, do microcimento, para termos uma cor mais homogénea possível. E portanto, como em todas, como em todas as argamassas, primeiro o componente líquido, há pouco não disse, mas aproveito agora para dizer, é sempre assim, si, não é? Primeiro a parte líquida dentro, de, dentro do balde. E depois o pó. E a seguir o pó. Não se esqueçam de aproveitar também para colocar todas as dúvidas que, que tiverem. Se calhar aproveitava para falar agora aqui um pouco das cores. Até porque nós escolhemos uma cor especificamente para fazer este, este ensaio, nesta demonstração. Fechamos a cor com o código 015 do nosso catálogo. Nosso catálogo tem 15 cores, um, muito dentro das cores cinzentas, um cinzento mais claro, mais escuro, uh, depois existem outras variantes, também em, em brancos, em bege, tons mais beige, uh, que são os mais utilizados, os mais comuns nesta, nesta, nesta, na utilização de microcimento. Ainda assim, Sério. é possível fazer uh, algumas afinações de cores especiais, já aconteceu Caso de nos pedirem cores diferentes e nós conseguirmos fazer a afinação dessas cores. Ótimo. Ok? Ok. Filipe, força. força. Portanto, temos aqui mais uma questão, Olá. que é, precisamos mesmo de um burbequim para fazer a mistura? É fortemente recomendável. É? Uh, o que está por trás dessa questão é poderemos fazer a, a mistura manualmente, não é? Não, não é muito recomendável. não O ideal é usar, uma, usar um burbequim, usar uma, um misturador elétrico que tenha uma rotação constante uh, para conseguir homogenizar da melhor forma possível uh, mistura, ou seja, envolver muito bem a parte líquida com, com o pó. Uh, até é recomendável que a mistura repouse um pouco uh, okay. antes, de ser, antes de ser aplicada, mas esta mistura constante, este, esta rotação constante do burbequim é fundamental para ativar todos os constituintes okay. desta deste... combater É como claras em castelo, não é? Exatamente, exatamente, é mesmo, exatamente. É a mesma teoria. É verdade, certo. é verdade. Não, mas repare, isto são misturas. Não, uma excelente analogia, até porque não estamos é? a falar de quase uma aula culinária, não é? Por isso é que um, me lembro. Os constituintes destas, destas misturas, destas argamassas, uh, são complexos. Portanto, há aqui imensos, imensas matérias-primas, imensos constituintes químicos. Uh, que têm que ser ativados com, com uma boa mistura e, portanto, é uma fase importante de, do processo. Misturar bem, okay. homogenizar bem uh, okay. e a questão do, do pigmento, uh, há pouco falava no agitar a embalagem do líquido, é mesmo, é mesmo para ativar o, o, o produto. Okay. é E para que isto fique depois tudo muito homogéneo, não é? Se não corremos certo. o risco de uh, depois aparecerem falhas, ou seja, aparecerem zonas de maior concentração de pigmento e, e quer dizer, depois não, não fica com, com o aspecto estético que, que esperámos, não é? Certo. Certo. Força, Flip. Reparto que é um produto muito mais fino, não é? Uma pasta muito fina. Não tem nada a ver com a argamassa anterior. Esta é mais fina? Muito mais fina. e Eu disse no início que o MC01, a primeira camada, ia determinar a espessura do sistema. Porque, na verdade, esta camada que estamos a aplicar é tão fina que praticamente não vai acrescentar a espessura ao sistema. Ok, ok. okay. Mas, mas uh, portanto, é mais a nível de consistência, é isso? Sim. É mais sim, a nível de consistência? Sim, sim. sim. Portanto, esta primeira camada uh, é uma aplicação simples, com a mesma talocha lisa. faz um barramento que deixa algum produto na superfície, mas uh, não é necessário nenhum cuidado especial, nenhuma... Técnica adicional uh, para, para fazer esta, esta distribuição de, de argamassa. Ok? Correto. Tenho aqui mais uma questão. Diga. -se. O piso de cimento queimado pode ser feito com esse produto? Pois, uh, eu diria que uh, essa, essa é outra forma de chamar o microcimento. Uh, okay. piso de cimento queimado. Antigamente uh, faziam-se uh, pavimentos. Assim, dessa forma, utilizando apenas o cimento sobre uma superfície acabada de betonar ou uma betonilha de regularização e obtinha-se um aspecto semelhante. Claro que eram superfícies menos controladas em termos de desempenho, não é quando estamos a falar de uma betonilha feita em obra e depois adições de cimento à superfície que não são controladas do ponto de vista de dosagem, há sempre um risco de vir a acontecer fissuração, etc. Ou seja, uma série de patologias associadas a, esse, a essas metodologias. Mas sim, a resposta é, o microcimento, esta técnica moderna de sequência de camadas e depois respectiva proteção, pretendem chegar a resultados estéticos muito semelhantes àquilo que era o antigo cimento queimado. É verdade, é verdade. muito obrigado pela questão. <risos> Temos aqui outra. Portanto, para um piso no futuro, alojamento de uma habitação, será recomendado? Qual a sua resistência? E numa cozinha? Hum, ok, é também uma boa questão. Hum, sim, é recomendado. É recomendado para pavimentos, paredes, interiores. Uh, em habitação, pois, com certeza, é, é a principal utilização do micro Sim, e, e para, neste caso, num futuro alojamento e não numa habitação? Uh, pois, ora bem, uh, ele é utilizado em, em, em diferentes tipos de, de, de, de imóveis, ou seja, em diferentes, okay. em diferentes construções. Uh, o mais frequente é em, em habitação, sem dúvida. Um, mas pode ser usado em qualquer outro tipo de circunstância, okay. mesmo em espaços comerciais também já foi utilizado. É evidente que este tipo de soluções são uh, relativamente sensíveis um, uh, ao, ao tráfego e, portanto, o, o que vamos aplicar a seguir, as camadas de proteção que vamos aplicar a seguir, têm uma importância enorme uh, um, para um bom desempenho, uma boa durabilidade do sistema. Vamos ver isso quando virmos a recomendação das camadas, das mãos que temos que aplicar de vernizes. Isso vai ser determinante, e da escolha inclusivamente dos vernizes, vai ser determinante para termos uma maior durabilidade do, okay. do pavimento. Sim. Aí estamos a falar de pavimentos, não é? concretamente, sim. que são aqueles que são mais, mais solicitados, portanto, que, que estão, estão mais uh, sujeitos a essas... A essas essas é, Exatamente. Sim. Muito bem. Filipe temos então esta esta primeira camada do MC02 recapitulando portanto passamos à fase da segunda argamassa a tal pasta MC02 aplicamos okay. uma única uma única camada e uh, eu posso ajudar <risos> e um, depois desta aplicação depois desta camada estar seca e aqui uh, o tempo de secagem, eu diria na casa das três horas, já, já está suficiente, uh, com o endurecimento suficiente para, para se avançar, para a próxima fase. Uh, vamos também fazer uma breve lixagem, muito ligeira. Uh, vamos utilizar ou a lixa usada da primeira fase, okay. ou uma lixa nova, mas com uh, um grão muito mais fino, 240 ou acima disso. Okay? 280 Neste caso, estamos a usar uma lixa usada, é apenas para fazer tirar, tirar algumas imperfeições muito ligeiras. Ok, agora muito importante é uh, retirar os pós, ou seja, limpar-se sempre para que depois a, a camada seguinte não vá, não vá, não vá uh, envolver-se com, com o pó e criar uh, imperfeições, está bem? Aqui há um aspecto uh, relevante a salientar e que tem a ver até com a pergunta que foi colocada há pouco. Uh, a pessoa que nos está a seguir, falou no cimento queimado. Nós pretendemos obter, então, esses efeitos parecidos com tal cimento queimado. Para o fazer, vai ser na camada seguinte, é importante que essa camada que vamos aplicar ligue bem com esta. E, portanto, o tempo de secagem desta camada é importante para isso. Okay. Se tivermos cerca de 3 a 4 horas de secagem desta camada, será o ponto ideal para conseguirmos fazer uma boa ligação não significa que se ficar de um dia para o outro não se consiga fazer também se consegue okay? mas se conseguirmos aquele intervalo de tempo e normalmente em obra estabelecer estes períodos de execução é relativamente simples fizemos esta camada uma determinada área uh, na parte da manhã da parte da tarde já vamos poder fazer este, esta segunda camada e obter okay. o resultado Okay? É isso que vamos ver agora, e se calhar diria que é aqui que está o segredo do microcimento, okay? ok? É no que o Filipe nos vai mostrar agora. Boa. E agora notem, temos uma superfície pequena neste caso, este painel. Uh, o Filipe vai usar o mesmo produto, a mesma argamassa, mas com uma talocha muito pequena, do mesmo tipo, com os cantos arredondados. E note uh, o que vai acontecer em termos de processo. A técnica, a técnica da talocha é sempre assim inclinada, não é? É. Nesta fase, é, digamos que é, uh, uh, o mais, uh, é a fase mais relevante para a obtenção do aspecto do, do, do microcimento. É aqui que está, uh, é aqui que se vai diferenciar o aplicador. Inclusive, uh, nós costumamos dizer que esta fase é uma fase artística okay. puxa pela veia artística de quem está a executar, <risos> sem dúvida. Um, e conseguir ganhar este jeito para fazer estes queimados, repare, uh, tenho a certeza que quem nos está a seguir e que falou da questão dos, dos cimentos queimados, uh, vai agora recordar-se destas técnicas, porque era exatamente assim que se fazia antigamente. Okay? E, portanto, basicamente o que o Filipe está a fazer é passagens existentes com esta ferramenta, pelas mesmas zonas, que irão fazer alguma fricção Uh, uh, com a camada que acabou de aplicar ligando-a muito bem à camada anterior por isso a questão da, do, do tempo entre camadas uh, e dessa forma obtém estas nuances agora podemos ver uh, algumas nuances que, que apareceram aleatoriamente é? e é isto que é se calhar mais característico do, do microcimento é estas, estas nuances estas texturas, aleatórias não é? É, é. é isso mesmo uh, que lá está agora é a componente estética de, de, de, de, do, trabalho. do trabalho. Podemos querer um microcimento mais manchado ou menos manchado. É claro que se o Filipe estivesse aqui mais insistentemente a, a, a passar a, a talocha sobre a superfície, ela ia queimar mais, ou seja, ia, iam aparecer mais efeitos de, de, de, de, de, de escurecimento da, da camada. Outra coisa que também é possível, é aquilo que o Filipe nos está a mostrar agora, é utilizar mais porções de produto, pegar um pouco mais desta argamassa do MC-02 e fazer estes efeitos. Colocar mais um pedaço, mais uma pequena porção, fazer mais passagens insistentes com a talocha e vai obtendo queimados diferentes, efeitos diferentes, perfeito é o segredo do microcimento, se há algum segredo a desvendar, é este, é, este. é nesta fase. Sim, realmente fica aqui com os padrões muito, muito bonitos. Vamos só inclinar um bocadinho, exatamente Sim. para os clientes verem lá em casa. É. E se compararmos o que víamos há pouco com o que vemos agora depois desta, desta nova aplicação, já mudou, já mudou o padrão. Bastante. Bastante. Tenho aqui mais uma questão, Paulo. Sim, sim. É possível construir um lavatório WC com este método? Estrutura em MDF, por exemplo, e depois cobertura com microcimento? Perfeito. Sem problema nenhum. Okay. É, aliás, uma das utilizações que é mais solicitado. Claro que requer, uh, requer um trabalho muito delicado de quem aplica. Estamos a falar de, de um elemento que, tem, que vai ter muitas arestas, vai ter muitos contornos, e aí, dizer, como eu costumo dizer, não é possível orçamentar um trabalho desses por metro quadrado. Não é possível. Não é? Não, não, não é uma superfície contínua em que nós vamos ter ali um grande rendimento de trabalho. Não é uma peça específica, é uma obra de arte que estamos a fazer. Portanto, hum, mas sem dúvida, é, é, é perfeitamente possível. Ok. E vamos. fica, aliás, muito interessante. <risos> Então, se usarmos combinações de cores para fazer essas. Fica uma com vários padrões. Sim. Pode ficar uma coisa. Pronto, fica, muito interessante. fica a sugestão. Isso mesmo, isso mesmo. Ora bem, seguindo. Uh, seguindo consequência. Portanto, aquela, aquela primeira. aquela camada do mc 2 onde já obtivemos os tais efeitos, uh, também precisa de secar, não é? Também precisa de endurecer. E, naturalmente, depois dela estar devidamente seca, temos que passar um pouco também de lixa para deixar esta superfície mais, mais limpa, mais suave, precisamente. Eu chamo sempre a atenção quando se fala nas passagens de lixa, porque às vezes fica a ideia de que, de que é necessário passar muitas vezes a lixa, isto se calhar é um trabalho bastante, de bastante esforço. Não, a, a lixa aqui tem um efeito apenas de pequenas correções, ou seja, passar a lixa ao de leve uh, só para fazer pequenas correções, não vamos remover produto. Okay? Não é esse o objetivo. Ninguém, Ninguém é. se vai cansar a lixar o um micro é. Está bem? Pronto, já, temos, já temos aqui mais um exemplo uh, endurecido e agora o Felipe vai fazer a passagem de lixa. Okay? A dada altura fica a ideia, nesta fase, que as manchas que tínhamos, as nuances que tínhamos, os efeitos que criámos na camada anterior, estão a desaparecer. Estão a desaparecer, era Sim. isso que eu então, que, é que aconteceu? E agora, o que é que vai acontecer? Bem, é muito simples. Nós agora vamos ter a fase líquida. Eu costumo dizer que, neste momento, acabou a primeira parte do microcimento. Okay. Okay. o cimento, o microcimento, o sistema de microcimento é dividido em duas grandes fases a primeira fase é a fase das argamassas terminou agora okay? tínhamos primário MC01 reforçado com a rede e depois o MC02 se quisermos o acabamento de liso, que é o mais característico este que aqui está terminou a primeira fase a segunda fase, proteção do microcimento vamos então, vamos então ver quais são as opções o que é que podemos fazer que tipo de proteções devemos aplicar sobre o microcimento e, e, e em função de que de que critérios? Eu, se calhar, nesta fase mostrava-vos uh, alguns produtos que devemos utilizar. Basicamente, temos dois caminhos possíveis: utilizar vernizes acrílicos ou utilizar verniz de poliuretano. Okay. Uh, o verniz acrílico, eu diria que é o mais comum, é aquele que mais vezes se utiliza no, no, no, no microcimento, Pode ser utilizado em paredes e em pavimentos. No entanto, quando temos pavimentos que vão ser mais sujeitos a desgaste, ou seja, que vão ter um trânsito tonal mais frequente, por exemplo, numa cozinha ou numa sala, são compartimentos da casa mais utilizados. Se calhar é mais recomendável utilizarmos um verniz de poliuretano, no quarto, por exemplo, onde nós só vamos de chinelos, normalmente, podemos usar uh, o, o verniz uh, acrílico, sem, acrílico, sem qualquer problema. A demonstração que aqui vamos fazer é com verniz acrílico. Okay? Mas eu queria uh, explicar o processo. Portanto, nós, Se escolhemos verniz acrílico, vamos sempre ter que usar um, uma primeira uh, camada, uma primeira de mão de um selante. E esse produto é o uh, uh, uh, MicroArt AD91. É este produto que aqui, está. que aqui está. Depois deste selante, nós vamos então pegar no verniz acrílico que deve ser um de dois entre mais brilhante ou acetinado. Okay. Microarte AD45 e Microarte AD46, que são estes que aqui estão. Ok? okay. Correto. Se quisermos uh, aplicar o tal verniz de poliuretano, o selante, ou seja, também é necessária tal camada de selante, vamos escolher o uh, MicroArt AD92, um outro produto que aqui temos uh, também disponível. Nesta embalagem. E o verniz de poliuretano é um verniz bicomponente. Chama-se MicroArt AD50, tem o componente A e o componente B. Mostramos os dois. E temos cerca de 20 minutos a 30 minutos para fazer a aplicação. Okay? É o pot life deste produto. Okay? Portanto, é utilizado para situações onde temos um tráfego penal mais intenso. Okay? Okay. Vou deixar já aqui de lado. E nós vamos avançar com a aplicação do, um, do SLANT AD91. Força de Para depois aplicar um verniz acrílico. Neste caso iremos utilizar um verniz acetinado. Está bem? Este não estava previamente aberto. Quer ajuda? OK. Eu há pouco dizia parece que com a lixagem estamos a esconder o, o trabalho artístico que, estávamos, que tínhamos desenvolvido Bem, a gama líquida agora vai salientar essas nuances, ok? ok. Uh, é evidente que este painel tem um aspecto, uh, em termos de distribuição das manchas, parece das que dá nuances. mais brilho, não é? sim, sim, sim, sim, vai, vai, vai lhe puxar esse, esse, esse, brilho, essas, essas nuances. Uh, mas dizia que parece que estavam mais ocultas, não é? e uh, agora uh, ficaram Ficou ficaram bastante à vista. agora é bem diferente do painel anterior, salto. não é? sim. Mas uma coisa é certa, nunca vai ficar nenhum trabalho igual ao outro. Cada trabalho é Tem a ver com é os movimentos Tem a ver com os... também. Ora bem, ora bem, aí está. Portanto, aqui com esta, com esta aplicação do, do selente, já começamos a ver, de facto, o trabalho final que, que o microcimento nos possibilita. O que vem a seguir é a aplicação do verniz e apenas vai conferir a proteção adicional, que é muito importante. É muito importante. Uh, no entanto, o aspecto final não é, já não vai ser muito diferente deste deste que aqui está. Ainda assim, nós temos aqui uh, mais uma fase pronta para a aplicação e vamos e vamos demonstrar essa hum, a aplicação do verniz. Tá bem? Tá aqui clipe. Bom, enquanto o Felipe um, prepara aqui o verniz, uh, queria dizer-vos que, relativamente às cores, há bocado falei que tínhamos a tal gama de 15 cores oh. e ainda assim era possível fazer algumas afinações, uh, este mostruário que aqui está, e que eu trouxe para vos uh, falar dele, uh, consegue ilustrar todas as possibilidades que temos uh, do o microcimento, ok? as diferentes cores. Wow. E depois há estas assim mais diferentes. Se repararmos, elas são sempre dentro das tonalidades mais uh, cinzentas, mais claro, mais escuro, mas depois há assim uns tons mais diferentes uh, que também é possível escolher. Depois há aqui uma, uma zona final, que é, o que é o que vamos falar no fim, Uh, que é uns uh, um equipamentos diferentes que nós lançámos ultimamente que se chamam uh, as patins patins patins uh, vamos poder uh, obter efeitos brilhantes que podem ser dourados de bronze ou prateados ok uh, uh, através de um produto que é semi-transparente já lá vamos é só criar aqui um, um teaser uma expectativa para Exato. a parte final o Filipe vai-nos agora mostrar, então, a... vai -nos, então, mostrar a aplicação do verniz. Isso mesmo. Olá. Ora, é importante referir que tínhamos uma camada de selante AD91 aplicada. Deixámos secar. Podemos ter a necessidade de passar uma vez mais a lixa ao de leve, para tirar uma ou outra imperfeição, apenas, okay. um, e até disfarçar um pouco a textura que o rolo possa deixar. Às vezes, as passagens de rolo tendem a criar alguma textura na, na superfície. E não é isso que se pretende. Aqui pretende-se que isto seja liso. Portanto, a passagem de lixa vai também ajudar a, a, a disfarçar um pouco essa eventual textura e depois então avança-se com a aplicação do verniz. aspecto muito importante de sublinhar acerca da aplicação do verniz. Por se tratar da camada de proteção do sistema, ela tem que ser aplicada em pelo menos três de mãos. Estou-me a referir naturalmente aos pavimentos que é a situação mais exigente e para termos uma boa proteção do, do, do sistema é uh, recomendável que apliquemos pelo menos três de mãos do verniz. E essas de mãos devem ser cruzadas. Ou seja, a próxima passagem seria feita no outro sentido, do rolo okay? Temos aqui mais uma questão sim, relativamente sim. Aqui ao verniz. Tem. Então, qual é a quantidade versus metros quadrados do verniz? Pois, era um pouco isso que eu estava a dizer. Exatamente. Uh, penso que que já terei respondido, mas volto a repetir, portanto é importante aplicar-se uh, as diferentes demãos, recomenda-se que em pavimentos se aplique três demãos de, uh, de verniz, seja o acrílico seja o, o poliuretano, ok? Ok. Três demãos será o recomendável nos pavimentos, claro que numa parede eu posso ficar por duas demãos e em princípio uh, não, o aspecto é aquele, portanto não vou ter alterações na superfície de uma parede o sistema também não se degrada e portanto está devidamente protegido com com duas mãos do, do verniz ok agora num pavimento três é a recomendação está bem? bom, com isto uh, terminamos uh, digamos o sistema microcimento na sua versão mais standard okay. Okay? e é mais comum fui dizendo ao longo da, da aplicação que podíamos obter a tal textura mais rugosa se quiséssemos ter, por exemplo, um pavimento antiderrapante e, nessa altura, bastava suprimir a camada do MC-02, fazendo o acabamento com o MC-01 e tínhamos um aspecto semelhante a este, mas com textura. Okay? E, por fim, vamos uh, ilustrar outro tipo de acabamento, os tais acabamentos mais, uh, mais recentes que nós lançámos, que são as patins. Ok. Portanto, temos aqui mais uma questão, Diga. provavelmente o Paulo já deve ter dito, mas, sim, sim, mas iremos repetimos. repetir. Para pisos de cozinha, sim. é necessário algo na cerâmica antes da primeira aplicação? Um, o que devemos aplicar é o primário AD21, que foi a primeira, é o tal AD21, a primeira fase que, que aplicamos. O primário Esse, aplicámos-lo e ficamos com o problema resolvido. Está bem? Certo. Em qualquer circunstância, ou seja, em qualquer suporte. Há pouco tínhamos um, uma pessoa que nos segue a falar de MDF, teríamos também uh, de, aplicar de aplicar o, o primário, o, primário, né? o AD21. Okay? Okay. Se fosse esse cartonado, a mesma coisa. E, portanto, aí nesse caso temos a cerâmica, vamos utilizar também o, o primário. O primário é sempre um pouco essencial em todas é, as é, aplicações. É. é sempre mais seguro, não é? Digamos assim. Há a tendência de muitas vezes dizermos assim, não, mas este, esta superfície é bastante homogénea... Uh, e se calhar dispensa a utilização do primário está certo e então se for se for uma superfície nova, uma betunilha nova um reboco novo há muito essa tendência nas obras então, isto é novo, acabei de fazer, isto está tudo regular não vou precisar de um primário notem, a, a, até mesmo numa betunilha nova nós podemos ter zonas onde ficou mais taluxada ou mais rugosa um pouco mais absorvente uhum. o primário vai garantir que temos uma absorção Homogénea, e que a camada que vamos aplicar a seguir, que é a primeira camada, a do MC01, vai ter uma secagem uniforme. Essa é, é, essa é a nossa principal uh, intenção ao aplicar o primário, garantir que a camada que vou aplicar a seguir tem uma secagem uniforme. Se ela tiver uma secagem uniforme, vai-me vai garantir que as, nas camadas seguintes é que eu vou criar os meus efeitos estéticos. E não começar a ganhar manchas logo à partida, que não é isso que se pretende no, no, no microcimento. Ok? Correto. Bom, hum, então saltávamos aqui para esta fase final, esta última parte aqui do, do, da nossa sessão de demonstração, para falar das patins, esses tais acabamentos novos. Patins são três produtos que nós temos na gama. Gold, silver, bronze. Precisamente uh, o que expliquei há pouco, não é? Para obter uh, esses efeitos uh, metalizados na superfície. Estes produtos são, são semi-transparentes. E, portanto, eu vou conseguir conjugar uh, o efeito dourado, ou bronzeado ou prateado com a cor do microcemento que eu escolher. Ora, com isto eu consigo personalizar completamente o pavimento e, se calhar, criar uma combinação quase única no meu microcimento, naquilo que eu vou fazer em, em minha casa. Sim sim sim, okay? sim, sim, sim. Nós trouxemos aqui um exemplo uh, de uma outra cor, uma cor mais escura, eu não sei precisamente qual é, a, qual é a referência desta cor, mas é uma das cores mais, mais escuras da nossa gama, este, este tom mais antracite. vou mostrar aqui para as, para as pessoas verem. Tem algumas nuances criadas, portanto, que o Filipe fez, com a técnica que acabamos de ver há pouco. Não é? um, o que é que fizemos nesta fase? Uh, o, que, o que é que precisamos de fazer nesta fase? Precisamos de aplicar o selente. Aquele AD91 que, um, que se utiliza para o, para o verniz acrílico. Okay? Certo. É isso que vamos fazer. Aplicamos o AD91. Ele está aqui ainda neste, neste tabuleiro. Tenho aqui mais uma questão. Sim. Esta aplicação também serve para, para bancadas de cozinha? Sim, sim. Também serve. Perfeito. Deve utilizar-se um verniz de proteção. Lá está a tal questão de, das proteções. Daí eu ter referido, uh, sublinhado, esta questão das fases. A fase das argamassas e a fase da proteção. A fase da proteção é muito, muito, muito importante para garantir que o nosso uh, sistema, o nosso micro-acimento, uh, vai resistir a quaisquer uh, circunstâncias de aplicação. Por exemplo, numa, numa bancada de cozinha, como vem essa questão, uh, é muito importante esta fase dos, dos vernizes, a escolha do verniz. Se utilizarmos um verniz de poliuretano, com três demãos, nós vamos ter uma superfície devidamente protegida. E notem que estas demãos devem ser demãos generosas de produto. É importante que criemos uma película boa de proteção. Portanto, isso é que vai garantir que, mesmo que haja um derrame de um líquido numa bancada, ele não vai ser absorvido pelo sistema e depois venha a criar uma, uma mancha. Certo. Ok? É fundamental. Okay. Voltando aqui à questão dos patines, não é? Nós tínhamos uma, uma superfície de microcimento finalizada com o MC02, ou seja, até à fase das argamassas. O que é que fizemos? Clica, uh, aplicamos uh, o AD91, o tal selante dos vernizes acrílicos, e sobre este selante, sobre este nós vamos escolher uma patina e vamos aplicar. E vamos ver Acá. o efeito com que isto vai ficar. Que isto vai ficar. Já, temos uma, já temos um painel exatamente da mesma cor, com o selante aplicado e devidamente seco. E uma questão, isto dá para aplicar em mosaicos? Sim, sim. Tal como disse que dava para aplicar em cerâmica. Em cerâmica é igual. Com certeza. Okay. Nós aqui vamos aplicar o bronze para para mostrar o aspecto desta combinação. Uma das possíveis, uma das dezenas possíveis, para não dizer centenas. Entenas, não é? Quer dizer, nós ao escolhermos cores diferentes, com nuances diferentes, mais queimado, menos queimado, não é? Um, com as, as diferentes patines, vamos ter sempre um resultado final diferente. Portanto, personalizado. Flip. A de cima. É necessário mexer, agitar muito bem, para que o produto fique bem homogenizado, ok? É muito importante essa, essa mistura, é, não é? é, é. Enquanto fazemos este processo, se calhar aproveito também para fazer outra referência. Já vos mostrei o catálogo das cores. Uh, existe também este documento, que é um documento bastante importante, está bastante completo uh, sobre o microcimento, o microart da Ceciltec. Uh, é um manual técnico de aplicação. Ele explica. Todos os constituintes, portanto estes materiais todos que eu aqui mostrei vêm aqui devidamente ilustrados. A questão dos consumos, que ainda há pouco nos questionavam, não é? Sim. Quanto é que vou precisar por metro quadrado? Está nas fichas técnicas de cada um dos produtos, mas também está aqui neste manual, portanto podemos consultar aqui. A questão das demãos, quantas demãos devemos aplicar de verniz, eu fui referindo aquilo que é recomendável, também vem aqui uh, designado. E vem uh, uma ilustração, uh, sempre com imagens, passo a passo daquilo que o Filipe nos está aqui a mostrar. Portanto, vem aqui também descrito e ilustrado com, com imagens. Ah, portanto, sim. é um bom manual técnico que podemos, que podemos seguir. Há inclusivamente depois também um capítulo, que aliás vamos usar essa, essa informação para fechar depois aqui o nosso momento, que é a, a, a fase da manutenção do sistema. Okay? Já lá vamos. Okay. Também vem aqui explicar uma questão. Sim, claro. Portanto, no futuro, com desgaste, podemos dar uma camada extra de verniz? Exatamente, exatamente. É. Um, quando temos um pavimento que está muito, uh, muito sujeito a desgastes, ou seja, tem muita utilização, há várias formas de fazer essa, essa intervenção. Nós podemos simplesmente fazer uma limpeza uma, uma, e uma aplicação, por exemplo, de uma cera acrílica, é um outro produto, aliás, penso que é o último produto que ainda não falei dele, mas que vos posso mostrar e aproveito essa, a resposta a essa pergunta para falar deste tema. Esta cera acrílica é um produto que serve precisamente para isso, para fazer alguma manutenção regular, dependendo do tipo de utilização que o, que o sistema tenha, mas uma aplicação uma vez por ano, no máximo duas vezes por ano, Já está, mas vai depender do tipo de, de, de uso que o pavimento tem, é o suficiente para manter o aspecto do, do microcimento. Agora, a questão era, podemos aplicar verniz, podemos, se tivermos uh, um desgaste muito grande, uh, pode ser necessário fazer uma lixagem geral do, do pavimento e uhum. fazer uma nova aplicação de verniz em mais duas ou três de mãos para garantir uma boa proteção, sem dúvida. É uma, foi uma excelente questão e, e, e é a recomendação que nós damos, ok? Ora bem, voltando então a patine bronze sobre esta cor mais uh, escura depois de aplicado o uh, AD91, portanto o selante dos vernizes uh, acrílicos Vamos ver o efeito estético, como vai ficar. Como vai ficar? Vamos lá fazer magia, não é? É mesmo. É o momento é da magia. É quase, é quase magia. Mas essa cor é incrível. <risos> pois aqui já fica, já é mais o artista, não é? Que escolhe o, o movimento, digamos assim. Isso, isso. <risos> Ah, mas fica muito bonito. Isto foi é uma bancada de cozinha incrível. É, espetacular. Mas... Mas imagino também uma, uma parede, uma parede isolada numa, numa sala, num ambiente não é? em que está tudo muito clean, muito branco, ou um tom mais creme e de repente surge uma parede uh, com um aspecto destes, não é? uh, brilhante e, e com estas nuances um, ganham um destaque. E uma questão, por exemplo, há pouco tínhamos uma cliente que perguntava relativamente ao lavatório da, da, da WC. Sim. Visto que o lavatório é, não é uniforme, não é, não é? É fácil a aplicação com a talocha na, pois, nos vai, moldes do, pois, do, do lavatório? Vai depender da geometria, de facto, do, do elemento, não é? Quando estamos a falar de superfícies curvas, a coisa não é tão, não simples, é tão simples. Não é tão simples. é a técnica que o Paulo. Existem algumas ferramentas que podem ser úteis nessa circunstância. Okay. Umas, umas talochas mais uh, curvas, arredondadas, existem, Bom, não. mas digo-lhe também que um, até recorrendo às técnicas antigas, havia quem fizesse os cimentos queimados com uma colher, ah, okay. até com uma colher de sopa, ah, okay. que, é, assim? que é arredondada. Pois okay. É perfeita para fazer esse tipo de trabalhos. <risos> Ok? Ok, certo. E que está. Finalizada Fica a aplicação incrível. da camada do da patine bronze. Fica com este aspecto incrível, não é? Fica incrível. Estou com vontade de fazer isto na minha bancada de cozinha. <risos> não, não tenho dúvidas que amanhã, se calhar ainda hoje, Vão chover encomendas no Leclerc <risos> Eu espero que sim, eu espero que sim. Okay. Bom, sobre isto, depois da secagem é recomendável fazer a aplicação dos vernizes, portanto, vêm as camadas que já foram demonstradas aqui, portanto, as mesmas de mãos para proteger o sistema. E agora, outra chamada de atenção importante, estas aplicações de patine só são recomendáveis para paredes. Para isto paredes. não se aplica nos sim. pavimentos, okay? apenas em paredes. Tá bom? Pronto. Chegamos então ao fim do nosso workshop aqui do microcimento. Obrigada, Paulo e Filipe, por terem estado aqui presentes e nos poderem dar esta, esta lição, digamos assim. Aí em casa. Por hoje ficamos por aqui. Amanhã pelas nove da manhã estaremos cá de novo para lhe ensinar assim mais workshops do dia do profissional. Acompanhe-nos online via Instagram e Facebook. Posteriormente vai ter nas redes, na, portanto, no, no site e no, no YouTube. Contamos consigo, com a sua presença. Não pode, pode questionar sempre que quiser durante os lives. Temos aqui os nossos formadores e os nossos profissionais para tirarem as dúvidas. Obrigada e até amanhã. <risos> Obrigada.